Eu cometi aqui alguns erros, cara. Alguns erros aqui nesse desenho. Não um escondo também porque eu fiz rápido, né? <risos> É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Hoje eu tô com o microfone aqui, microfone para você, tá ligado? E aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui fala Isaías do canal Desenhista de Retrato. Eu sou o criador do curso de desenho realista fácil, o curso de desenho mais fácil da internet, tá? Você pode pesquisar qual é o canal na internet que dá dica, que ensina você, o canal que facilita. É esse daqui. Beleza? Quem tem negócio? De... Ah, para fazer o desenho tem que ter lápis importado lá da China, não. não aqui você aprende com qualquer material. Eu vou falar para você do nosso desafio, foi lançado um desafio no canal, beleza? Você que tá no grupo já sabe, você que tá que acompanha o canal já sabe. E você se for novo por aqui, se inscreva, aperta no sininho aí para você acompanhar a lista dos vídeos, para você não ficar perdido. Beleza? Tem muitos que tá chegando agora, não sabe nem o que eu tô falando. Mas eu vou te explicar. Eu vou deixar no card aqui, tá aí a playlist, tá? Onde eu coloquei vários vídeos. Então é a sequência do primeiro, do segundo, tá? Acho que é o terceiro vídeo. Para você acompanhar aí um desafio de sete dias. Como, como, como, é, como, é, como é que eu vou contar Zé, esses sete dias? Você começa a contar a partir do momento que você assiste o primeiro vídeo. Tá? Você assiste o primeiro vídeo, né? Aí você começa a contar aí os sete dias aí. Para você fazer o seu desenho. O meu já terminei. que Eu tive que fazer o meu rápido. Né? Porque eu tava filmando. Foi esse desenho aqui. Essa é a referência. Eu deixei ela dentro do grupo. Tá? dos dois grupos tem o do Telegram e tem o do WhatsApp. Se o WhatsApp já tiver lotado, você pode pegar dentro do Telegram, do grupo Telegram, o grupo do Telegram é até melhor, que é maior, né? e tem várias funções lá, bem melhor. E eu, eu, eu creio que a, que a galera é, é seria bom essa galera toda aí é, correr isso lá para o Telegram também, está mais lá. E lá tem como a gente fazer mais, mais coisa lá, os espaços do vídeo são maior e tudo mais. Então essa é, esse é essa referência, né? Todos fazer. Esse curso é para iniciantes, se você for 100% zero não sabe nada, mais nada de desenho, então esse curso é para você, tá bom? A dica que eu dou para você ter um resultado bom, você vai na primeira aula. Lá na primeira aula eu dou dicas aí do do, do, do esbolso. Né? para você fazer um retrato, você precisa fazer aí o esboço primeiro. Lá eu dou dica do esboço com decalque, que é um esboço aí, né? E tem o outro esboço que é aquele de grade, que as pessoas fazem um monte de risco assim. Né? Lá no primeiro vídeo eu ensino, eu falo, eu indico os vídeos para você assistir lá. Então eu conselho que você faça pelo menos uns 3 ou 4 esboços para você ter um resultado melhor. que o esboço é praticamente a planta do desenho. Né? Você fazer um esboço bacana, você vai conseguir ter um resultado melhor. Pode participar do nosso grupo, tá aí na descrição. Tá? O, os grupos, eu só não vou poder, eu só não vou garantir avaliar os desenhos tá? eu estou avaliando, eu estou dando prioridade ao pessoal do curso né? eu estou dando algumas dicas lá para o pessoal em um particular o pessoal do, que estão fazendo lá o curso comigo, lá, o curso de desenho realista mas a galera do canal aqui, todos os pedidos aqui eu estou tentando manter desde o do, do, do início do canal eu sempre estou mantendo aqui os pedidos esse que foi um pedido que o um inscrito fez, tá? tem mais pedidos aí o próximo vídeo agora vai ser como desenhar dobras de tecido, né? esse tipo de coisa. Então fique ligado, fica atento. Se você quiser saber os materiais para usar, eu deixei também a referência lá nos primeiros vídeos. Eu, nesse vídeo aqui vou deixar só a playlist tá do da da saga aí dos Sete Dias para você não se perder. Tá? O problema do desse YouTube é isso, que ele não tem como você fazer uma organização aqui de você né, colocar tudo certinho para o aluno chegar e não se perder. É por isso que é muito bom o curso, está tudo organizadinho, tudo na sequência. Mas eu vou dar um jeito, eu vou criar aí um. Uma, um acho que eu vou criar um site e vou colocar lá nesse site os vídeos aqui mais top desse canal e vou deixar tudo organizadinho lá para facilitar e ajudar você que está. Né? iniciando aí no desenho. Eu tô pensando em fazer isso aí mais para frente. Eu cometi aqui alguns erros, cara. Alguns erros aqui nesse desenho. E dá um escondo também, porque eu fiz rápido, né? <risos> eu tive que fazer rápido. tô aqui numa praça aqui aproveitando aqui que eu vim aqui comprar um um café aqui no centro. Aí resolvi parar nessa praça e fazer um vídeo para vocês. Então, essa é a vida de YouTube. O YouTube tem que é, aproveitar o tempo. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui onde eu errei. É claro que tem gente que vai ver mais, mais, mais defeito. Quer dizer, cada um tem sua visão. Tá? Você tem todo direito aí de deixar a sua crítica. Mas eu considero o que eu considero aqui um erro, né? Foi só isso aqui, ó. As, essa parte aqui do, do a pálpebra, né, que chama essa pera aqui. Esse espaço aqui ficou, ficou maior, né? É maior e o meu que eu fiz menor, cara. Eu fiz menor. Tem mais detalhes aqui que, né? Que eu não considero um erro porque quem conhece o meu trabalho sabe que eu não faço aí no pé da letra, mas erros como esse não pode deixar passar tá, como isso aí, porque isso aí ficou bem nítido, mas mesmo assim não comprometeu aí a fisionomia da moça porque você não tem ideia, tanto que é ruim você filmar e, e ao mesmo tempo é, filmar e desenhar ao mesmo tempo, é, é ridículo depois que, verniz, que eu vernizei, que eu vi né, aí não tem como, que não sai mais ó, não sai mais, que pico o pico verniz aqui ó, já era não solta de jeito nenhum. Eu trabalho com boto um verniz bem forte aí, mas já era. Já quero deixar aproveitar e indicar o verniz para vocês. Eu trabalho com um verniz da Cologinha, tá? Tem que usar máscara, ela é meio forte. Mas eu indico para você, preferência, aí o aquele escolar mesmo, aquele lex né? Ou aqueles que são originais aí. Mas na sociedade não tiver qualquer verniz aí da marca Coral, Souvenil, Cologinha, né? Dá para você passar o verniz no, no desenho. Porque o verniz ele fixa. Ele aumenta mais a durabilidade do seu desenho. E não corre o perigo de ficar manchando. Beleza? Se inscreva no canal. Curte. Compartilhe esse vídeo. E tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.